A Onda Sul é meu presente, mano. Tá ligado? Sim, a periferia sim. falou assim, vou te dar um presente. Você tá fazendo isso aí, eu vou te dar um presente. Eu vou te legitimar. E eu acredito muito nisso, que a periferia me legitimou. Ela falou, você quer tanto um bagulho, eu vou te dar. Vou te dar moral. E vamos ver o que você faz com essa moral. E aí nós vamos trocar uma ideia, RM, que é o seguinte. para vocês entenderem, rapa, uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Instagram não gasta, Facebook não gasta, YouTube não gasta. Para de economizar, da moral para os outros. Porque os caras usam a mídia só para eles. Tá ligado? E a mídia ela pode ser coletiva. Sim. Tá ligado? Eu compartilhei um vídeo do GOG. Esses dias os caras falaram, oh, eu vi lá, você pôs o GOG na sua rede. Eu falei, não, não, irmão. O GOG me deu a satisfação de estar vivo para estar tá lá na minha rede. Olha que orgulho. É entendeu? Então o cara tem que parar de enxergar. Ah, eu vi um livro do Alessandro Buzo, eu não gostei. Eu falei, não, não, você não entendeu. O Alessandro Buzo, ele morava em cima de um córrego, num cômodo só ele é um herói, você tinha que tratar esse cara como herói você tem que pôr o livro dele na sua sala e falar, ah, esse cara que é um escritor de periferia penso que é um escritor de periferia sim, da sim. zona leste de São Paulo vindo Verdade. nada e apresentar programa na Rede Globo exatamente, chegar onde chegou né? Porra, para de ver defeito, não não sei o que, não gostei daquilo então tem pessoas que nós temos que enaltecer sim. que estão na nossa cultura quando Sim. o cara fala de algum cara do rap, ah, não gosto do Eric J, não gosto, é, vamos supor, dele de é difícil falar, mas os caras falam de outro cara, vamos supor eu pega um cara das antigas aí, balinhas do rap, algum cara assim, Sim, ah, não é. gosto do tal cara. Eu irmão, esse cara fez um disco em 1992, mano, Pô, você não gosta desse cara, ele, é pra ele tá morto, ele nasceu preto numa quebrada que era pra ele ter morrido, Sim. era pra ele ter morrido lá, a quebrada foi feita pra matar ele. Tá ligado? E o cara fez um disco naquela época, calçou a sua avenida e hoje você não gosta do cara, entendeu? Acredita, então, não. ó, a mídia social não gasta, pode vir, pode participar, põe imagem dos outros, põe declaração de amor a outro artista, você vai fortificar o um movimento que vocês tanto falam, que tem um movimento, vocês vai fortificar, porque tem cara que não depende do movimento.